Que maluquice é essa? Eu não me sentiu essa ideia. O que, o que esse cara falou? Bruno, ele... Ele tá certo. No fundo, no fundo, eu tenho certeza. Tenho certeza que alguém faz piada. Que alguém ri quando eu falo que eu sou casado com você. Meu Deus do céu. Também. Olha pra mim. A pessoa totalmente fora do padrão. Ah, meu corpo, não é padrão. E você todo... Eu juro, eu juro, eu só quebrei ele todinho, eu só não parti pra cima dele e respeito ao seu relacionamento com o orto porque senão, meu Deus do céu, eu fui fraco, eu não consegui quebrar a cara desse monstro que tá dentro da minha casa. Você não quebra eu, mesmo pra fazer isso? Agora eu vou quebrar você, seu irmão vai ter que vir aqui pegar pedacinho seu. Isso só te colocar numa cela né? Que é um de bandido feito você merece estar tá? Um bandido, mas eu cometi que é crime. Racismo é crime. Agora sai. Parece que ele não sabe mesmo recepcionar, né? Eu, eu vou tomar uma e eu vou embora. Marcela, eu tomar uma. Peraí que eu vou te ajudar a sair da minha casa. Sai. Ei. Cadê ele? Ele. O chefe? Cobra disse que ele veio aqui pra me conhecer? Ih, irmão, vaza. O chefe já pegou o Pietro, já levou o cara pro quarto, já. O outro dançarino? Uhum. Ele mesmo. Parece que você ficou pra próxima. <risos> pra próxima? Ele que ouse tocar em mim. Não tá nem louco. Não tô aqui pra isso. Pois deveria. Te falar que ontem saí com o um molequinho aí... Novinho, pinta de playboy E ó, foi uma delícia, tá? No final, ainda me deu trezentão na mão ó. Dinheiro vivo você não, você não se sente mal com isso não, cara? Por receber? Não, de jeito nenhum Já fiz tanto de graça Receber alguma coisa, não tem mal nenhum nisso não E o chefe também tá me rondando aí Se ele quiser, eu quero era bonitão, tá? Noiro, baixinho, olhos claros, uma carinha de safado. Baixo, olhos claros. Falando assim, tá, parece meu pai, credo. Não, mas agora eu vou aproveitar, vou ir embora pra casa, transar com meu gatinho, fazer as pazes. Ué? Ué? Não vai meu chum, não? Fica pra próxima. O que eu tenho pra resolver com ele é, é mais importante. Tá bom? Tá. Mas eu. Espero que você tenha juízo pra essas saídas com clientes, tá? Pode deixar. Juízo, viu? E essa é a camisinha. Tranquilo. Vai pela sombra, tá? Valeu. É. Vamos lá. Você sabe que eu não gosto de fundir terror. Você é medrosa. Ô, oh, oh, desculpe! Pai? Pai? Como assim? Calma Edgar. Esse é Marcelo, meu filho. Então quer dizer que você não mudou mesmo de ideia, né? Não vai voltar pra casa? Não vai voltar pra mãe? Não vai fazer a gente parar de sentir vergonha? Por favor, Marcelo. Vamos conversar como gente civilizadas. Ó, oh, estamos na rua. Não me interessa. Eu quero que todo mundo veja essa loucura que você tá... Foi de velho, viravilhado, com barba branca na cara. E, e, e que é essa bichinha? Eu exijo respeito! <risos> Olha, se ofendeu por ele. Como é que tá se prestando esse papel ridículo? É o quê? O seu namoradinho? Zuz, zuz, vamos embora, deixa pra lá. Ah, eu não admito. Coisa nojenta, o garoto tem idade pra ser seu neto? perturbar, não é? Vamos embora. Vamos. Olha Vamos. só. O que? Vou te falar uma coisa. Fala. Quando me vê na rua, atravessa porque eu não quero olhar pra tua cara, tá bom? Vamos pra Meu casa. Meu Deus do céu. Isso, o que foi isso? Calma. Calma, Edgar. Não deixa as palavras dele se apertar. Não vale a pena. Vamos. Vamos pra casa, olha. Vem. Vamos embora. Esquece. Calma. Vou te fazer bem. Obrigado. Desculpa, tá Bruno. Não. Desculpa mesmo. Eu acho. Já botei aquele maluco pra já. Mas não fica assim, vai. Deixa esse idiota entrar na sua cabeça. Eu fiquei sem Sem ação. Eu fiquei totalmente paralisado com as coisas que eu ouvi, porque eu nunca imaginei que eu, eu pudesse passar por um tipo de situação dessa. Primeira vez na minha vida. Quando que eu ia imaginar um racista na minha mesa? Um gay com falas homofóbicas? Eu. Eu travei diante dele. Eu. Eu não soube como agir tão pego de surpresa que eu fui. Eu entendo. Eu entendo que isso mexeu muito com você. Mas isso não é você ir chorar, abaixar a cabeça por um idiota feito ele? Não, nem combina. Sabe que... De tanto tentar ser forte, parecer ser forte, eu... sei lá. Você me conhece, Bruno, você sabe, eu sou a manteiga. Eu só visto uma armadura pra... Pra sair de casa todo dia, porque... Se eu não sair com essa armadura... As pessoas lá fora vão querer fazer comigo igual esse cara fez. E eu não deixo, não. Mas não deixo mesmo. Sou preto sim, sou gay com G maiúsculo, com orgulho de ser quem eu sou. Não tem problema nenhum com isso. Só que... Deixar um cara desse falar comigo, eu fiquei... Eu fiquei totalmente... Tá Totalmente desarmado, porque. Eu, eu sei. Eu tenho a ciência e consciência de que. Entre nós dois. As pessoas vão olhar e vão falar que você é o cara mais bonito. Mas sabe? Às vezes dói. Às vezes machuca tanto a gente ouvir esse tipo de coisa. Será que. Será que eu não posso estar com você simplesmente porque você realmente me ama? Será que eu não tenho atributos que eu posso te fazer querer ficar comigo simplesmente por você que eu sou? Sabe o dia que a gente se conheceu lá na praia? Eu, você, Davi e Lembro. Sabe por quê? Eu nunca quis ficar com Davi. Nunca nem me ocorreu ficar com a Apolo. Porque naquele dia eu me encantei com você. Eu vi em você a coisa mais pura que existe em você. E eu te amo, né? te amando da forma que eu te amo, do jeito que eu te amo. Só eu sei que a melhor, a maior, a coisa mais bonita que tem em você é seu coração. Não importa se acham que eu sou mais bonito que você, eu não acho. Quero achar, até porque eu escolhi você, porque eu quero, porque eu, eu te amo. Quando as coisas não estão bem, é para você que eu corro. Quando tudo sai do meu controle, você é meu controle. Quando tudo dá certo, quando tudo é maravilhoso, é para você que eu quero correr e contar. Eu. Assim, eu também não olhei pra você de cara e pensei só na beleza. Tudo bem. Não que eu não acho você um cara bonito. Não que eu não acho você um cara atraente. Não que a sua beleza não seja lotada por mim. Mas você, Bruno, é. É muito mais do que. capa. Eu vejo conteúdo em você. Eu não vejo você como um rótulo. Eu vejo você como o Bruno, meu Bruno? Isso me dá uma paz tão grande Mas assim Eu Eu entendo que Que esse tipo de coisa vai Vai acontecer Eu não tiro a razão das pessoas acharem Que você é o cara mais bonito entre nós dois Enfim Pra te falar a verdade eu vou até sugerir pro Marcos Que vive me pedindo ideias pra gravar Pro blog dele Conteúdos Tá aí um conteúdo preto só pode ficar com preto. Existe esse tal padrão. E as pessoas precisam respeitar. O branco só pode ficar com branco. Onde que tá escrito? Qual foi a cartilha? Quem escreveu isso? Por que que a gente tem que seguir isso? Aonde tá escrito? Me fala. Eu não sei. Eu nem quero saber, não me interessa. Eu tenho você, você tem a minha, é isso? Agora... Você tá melhor. Sabe o que, que eu acho? Okay. Acho que a gente tinha que provar pra mim e pra você o que a gente é de verdade. O que a gente é de verdade, Bruno? Fogo e gasolina. <risos> você pode fazer o que você quiser comigo. O que eu quiser? O que você quiser. Olha que o que eu quiser pode ser perigoso sabia? Se não for perigoso eu né? nem <risos> É, a cabeça da gente é algo muito maluco, né? Sei lá, eu, eu ouvia vozes o tempo inteiro. E aí depois que eu comecei a fazer o tratamento com a doutora Angélica é, e tomar os remédios certinho, né? E tal. Sei lá, parece que. Eu fiquei mais calmo, mais tranquilo Tá vendo como dar o primeiro passo já ajuda bastante? É verdade Sabe, Jardel hum. é... Você não vai mais ouvir vozes hum. tá? Você vai ficar bem Eu quero você bem E eu acho que com uma Uma meditação, um yoga Acho que você vai ficar bom pra vida toda ah, é? E hum. hum, sabe o que eu quero pra vida toda? Um quê? Quero você pra vida toda. Uhum. É sério. Uhum. Tá. Sabe o que eu já gostei disso? Tá bom. Então, você já é um homem. Eu também já sou um. Né? Acho que já tá na hora da gente tomar um passo. Ter um passo mais, mais avançado, né? É verdade. Então, você não ia tomar banho? Não quero sair daqui. não. hum, hum, hum. Um Vem tomar banho comigo, vem? Ah, campainha Tá, vou te esperar aqui, tá? Não, tá. Não demora, viu? Tá, eu já tô indo, já vou Deus atender. Misericórdia, acho que é minha tá foda. Pra perder isso aí agora, eu só espero que seja algo muito importante. Oi, não. Hum. Boa noite. tem que descansar, eu sei, minha vida, mas descansa, vai te fazer bem, tá? E, ó, se precisar de qualquer, qualquer, qualquer coisa, promete que me liga. Eu também. Ó, mas canta aquela música pra sua barriga, que eu canto toda noite, que o Bento já gosta. Ah, tudo bem, sua voz é mais afinada que a minha, ele vai estranhar, mas a gente dá um desconto. Te amo muito, tá? Dorme com Deus. E amanhã eu te busco. logo cedo. Tá. Te amo. Qualquer coisa me liga. A Aurora? Como é que você entrou aqui? A chave debaixo do capacho da porta. Escuta só, Dona Aurora, melhor a senhora voltar pra sua casa, pra sua vida. Você mesmo ouviu as palavras da médica. A Clara tá bem, a gente tá bem. Depois de tudo que você fez, depois de tudo que você falou, tem menor condição de você estar aqui. Vanessa, pode acreditar. A única coisa que eu queria nesse momento era estar na minha casa. Bom, se for por falta de boa noite, boa noite. Mas eu não tenho pra onde ir, Vanessa. Como assim? Pois é. Depois de tantas negociações, tantas dívidas, o banco resolveu tomar minha casa. Eu tô literalmente na rua, Vanessa. Eu não tenho pra onde ir, eu não sei ficar aqui. Posso apagar a luz? Pode. E você tá mais calma? Mais ou menos. Ai, Bruno, eu tava aqui pensando que... Meu Deus do céu! Eu devia ter... Eu devia ter batido naquele menino. Eu devia ter batido no irmão Ai. do Otto, sabe por quê? Porque se eu tivesse batido nele, eu teria descarregado tudo que eu tenho. E com certeza eu estaria me sentindo muito melhor. E a violência não leva nada, não resolve nada. Deixa que o irmão dele vai conversar com ele, o irmão mais velho, vai contar no lugar dele. Tá. E a gente continua levando a nossa vida de boa tá tudo certo. Tá, tá, tá. tá. tá e vem cá. Posso te fazer só mais uma pergunta? Hum. Você é feliz comigo, Bruno? Eu sou muito feliz com você. Você me faz dar risada, tudo isso, é maravilhoso. Nosso encontro não foi só um encontro de dois caras que queriam curtir. Foi um encontro de alma. Eu amo você. Mais. É demais. Ai! Hum, hum, hum. Ai, eu amo, tá? Sabia? Sim. Amo, amo, amo, amo, amo, tá? Preso nesse amor. Isso que me faz bem, de verdade. Agora... Não tô com sono. É, Você tá com o que, Bruno? Tá com vontade, assim, sabe? Claro, tá com vontade de apagar aquela luz ali e vir deitar, vai! Vai lá, pá. Bruno! Hum. A gente acabou de fazer isso, meu amor! Para! Você só sai por aqui, um então... tá, mas apaga a luz! Apaga a luz e vem deitar, deita que eu aproveito, né? Vamos apagar! Então, deita aqui, ó! Isso, gatinho, uh. né, vem! Sossega, Bruno, sossega. Você é um safado. Para com isso, Bruno. Eu sei, amigo, mas não é bem assim. Sabe, eu preciso do meu tempo. Não, Guga, eu não tô fugindo. Não é isso. Só que eu acho que eu preciso me preparar, sabe, pra conseguir falar com eles. Eu não, quero, eu não quero que você fale, muito menos para Ian, eu preciso falar isso para ele, o Ian ele me conhece perfeitamente e eu tenho certeza que quando ele me ver, ele vai ver que eu não estou bem, é, mas eu, eu preciso falar isso para ele, eu só quero um tempo, tá? eu vou encontrar com o Ian, eu vou conversar com ele. Só me dá esse tempo, deixa eu terminar de fazer esse trabalho. Eu tô aqui no estúdio agora e. A gente já tô aí, tá? Amiga, eu vou ter que desligar. É, eu tô aqui no estúdio e. preciso finalizar esse trabalho. Olha, vamos fazer assim: a gente se encontra amanhã. É, aí a gente conversa e consegue definir as coisas melhor, tá bom? Eu te amo também. Um beijo, amigo. Isso, gente. Debaixo desse sol, nesse tempo, levantando cedo pra caminhar. Desde quando você faz isso, Marcos? Desde quando você acorda <risos> isso? Desde que eu sofri de insônia isso. e tenho vontade de conversar com os meus amigos. Ih, gente, que é isso? Mas com essa cara, essa hora da manhã me lançando essa frase de impacto, com certeza... Gente, Marcos, você me conhece, você, você tem que preparar o um ambiente, preparar meu coração, amigo. Você me conhece, eu sou cardíaco. Ai, amigo, vem. Senta aqui, vamos conversar, vamos trocar figurinha. Vem! Fala, Matos, pelo amor de Deus, o que, é que tá acontecendo, gente? Marcos, qual é o seu embasamento pra achar que o, o, o Davi tá te escondendo alguma coisa? Ai, ai, amigo. Eu não sei, sabe? De verdade, eu não sei. Eu, ele é ele tão misterioso, ele pode estar me escondendo qualquer coisa, sabe? Ele. Diferente, ele pode ter metido em alguma confusão. Pior. Ele pode estar me traindo. Não não, não! não! Não, não, não, não, não não Marcos! Marcos, não viaja nessa classe econômica da paranoia não, pelo amor de Deus! É sério! O, o, o, o Davi, o, o Davi é uma... É um silgami maravilhoso. O Davi, ele é... Ele tem a atitude de uma fada sensata. E fada sensata não faz uma coisa dessa, Marcos. Extrair é uma questão de oportunidade, ó. Será, gay? Será que é? Será mesmo? Não, Marco, tá vindo te trair, Marcos. Não te trai. Ai, uh, eu não sei, eu tô perdido. Mas. Eu vou te falar uma coisa. Porque eu sei que você é muito meu amigo e eu posso confiar em você. Eita, gente, olha, palpitação tá aqui, hein? Amigo, uhum. o Davi tem um apetite sexual fora do normal. Mentira! Ele. Eu não sei explicar, ele que é sexo toda hora, o tempo todo, todo dia, qualquer lugar. É, bota um brinquedinho ali, bota um. um, um, um dancinha, um, aí do nada vem uns feitiços, vem com as ah, ideias, vem com as coisas. Ai, não sei. Davi é dos meus, Davi é me, via é dos meus. Davi! Davi dos meus! Não, não é. Não é, não é, não é, nunca é. Você acha que eu sou assim, até tá mim? Você acha que eu sou assim? Não sou. Ah, vem cá, me conta a coisa aqui. Qual o problema do Davi querendo uma dancinha, bater a dança da chuva, bater um bumbo lá na hora? No momento em que tá rolando tudo, se ele está querendo com você, que é o namorado dele. O problema, Ian, tá hum. em mim. Eu sou o erro, entendeu? Porque assim, eu sou uma pessoa muito básica. Pra mim, você vai lá... Dá tá uma espadinha, uma posição, gozou, acabou. Que isso? que isso? gente? Tá parecendo que eu tô falando que a minha teta travou a Rayala, lá em 1715. É então, o que? Pegou o Delore e voltou de volta para o passado? Que é isso, amor? Marcos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Até os casais que têm 150 anos de casados, entendeu? Que já fizeram bodas de poeira. Esse casal, amor, ele tem um relacionamento, uma vida sexual muito melhor que a sua. Eu queria só assustar, não, mas a gente acendeu a luz amarela no seu relacionamento, viu? Ai, as pessoas acham que os gays têm um apetite sexual incontrolável. Eu tenho. E que a gente só vive pra sexo. Eu vivo. Que a gente só pensa nisso o tempo todo. Ah, eu penso. Mas a gente não pensa nisso. Não! Não, tá não. não! Nunca! Não! Não. É. não, não é! Não. Não! Mas não, aqui, eu de falar um Ah. Olha só. Que você não tem o mesmo apetite sexual que o Davi, ok, cheque. Que você não gosta da dancinha, da brincadeira, do processo, lá lá lá que o Davi gosta... Ok, pode, cheque, tá? Verificamos. Mas aí, assim, só pra gente poder tentar entender aqui, assim... Você acha que só porque o Davi não tem a mesma frequência que a sua, vamos botar um FM, um AM, que vocês... Ele pode estar fraindo só por isso? Não é você que diz que eles comem fora que eles não comem em casa? Falo, falo... Da... Mas... Mas o Davi não tá comendo em casa? Não, o Davi não... não. No, pelo menos uma posição. Marco, o que, é que tá acontecendo? Ah. Amigo, fala pra... Não sei, não sei. O que sei. É que você tá pegando? Não sei, uma insegurança, uma coisa que eu nunca senti, sabe? Eu não sou assim, sei lá. Mas não Mas é mesmo, Marcos, não é. E vou te falar, amigo, você acabou de responder justamente o X da questão. Respondi? Respondeu. Respondeu. Respondi? Claro! Insegurança, amigo. A sua insegurança você está simplesmente transferindo para o Davi. Você está atribuindo problemas que são seus a ele. E não tem nada a ver. E outra coisa, para de achar que o Davi não está feliz, que o Davi não está sentindo bem de forma sexual, não está sendo realizado. Para! Se você acha que tem algum problema entre vocês, chega, chama, expõe, conversa. Ai, sei lá. Mesmo assim, amigo, eu não consigo... Eu não sei, sabe? Eu sinto que ele tá me escondendo alguma coisa. Hum. Ah, é o jeito dele, ele agora anda aéreo, ele anda em outro mundo, ele nunca tá aqui. Ele ainda tem esse negócio desse treinamento à noite, sabe? Isso ainda não me desceu, Ian? Seguimos ele. Hum, eu já segui, meu amor, eu já segui, mas não deu em nada. Eu me senti um idiota. Idiota por quê? Ah, idiota ah. porque você seguiu o cara que você ama o seu namorado? <risos> <risos> ah, amor, deixa eu te contar aqui um agora. Vou te falar o que é ser idiota. Parase me vendo aqui não, gente? Tempo atrás, segui Bruno, entenda-se, semana passada, eu tava com aquela paranoia ainda na cabeça por conta daquele alvinho, alvinho me abunda, né, porque aquele cara que tava trabalhando com ele, o ex dele, que já foi pro inferno, aquela craia maldita, enfim, peguei e segui ele, por quê? No meio da noite, Bruno me inventa pra cima de mim que tinha que na casa da irmã dele. Falei, vai, mas fui atrás. Ele saiu, desci, fui na garagem, peguei uma pá, um galão de gasolina, saco de lixo e fui atrás. Eu fui. Vem cá, hum, não entendi. Hum. Eu não entendi uma coisa nessa Eu fui, eu segui, eu fui. Ele porque lá e eu que você... aqui, ó, siga aquele carro. Amigo, por que você foi seguir, Bruno, com ah. uma pá, saco de lixo ah. e gasolina? e a Amor, você me conhece, né, Marcos? Eu vi. Tá me traindo? Matava ele. Aí eu ia fazer o quê? Picotava o corpo dele, botava tudo no saco, Bahia de Guanabara, tacava fogo no carro com a gasolina. Depois eu pegava e fazia o quê? A pá, eu enterrava tudo pra não deixar vestígio, amor. Porque eu sou pessoa que deixa vestígio, eu não sou. Muito pior. Eu não sou aqui, você traia eu, eu, ela, dentro da minha cara, você tá Ah, você não exige, existe, amigo. Eu tô aqui. Você não existe mesmo. Olha, eu tô me sentindo até mais leve de estar conversando essas coisas com você, sinceramente. Tá vendo, amigo? Só que você vai se sentir muito mais leve quando você falar com o Davi. É sério, amigo. Não deixa, não deixa essas pequenas coisinhas, essas paranoias que estão na sua cabeça ser maior do que você é, não. Não deixa isso te atrapalhar, não. senão isso sim vai atrapalhar o teu relacionamento. Tá bem, amigo. Eu vou conversar com ele, eu vou me soltando. Eu acho que a gente tá precisando mesmo conversar, sabe? A gente conversa sobre vários assuntos, né? E eu acho que tá faltando a gente conversar sobre o nosso relacionamento. Aí, gente. Exatamente. porque uma, coisa aqui, hum. uma posição é sacanagem. Ai, Amber, sabia que você ia me gastar com Mas isso, é claro. né? Ah, com certeza. Agora, vem cá deixa eu te falar. Responde aqui. Essa posição, essa única posição, ela é escolhida. Como? De é, forma tipo, aleatória? Ai, bota tipo um ai, lobo, tira, eu e tira e leu de um te lente. falar como é que é. Eu posso falar. aqui, a última vez que teve... que é isso? O que que deu em mim? Não, o que é que deu em você. Você tá achando que você vai lá pra casa do Ian e do Bruno e vai falar um monte de barbaridade e vai ficar por isso mesmo. Ah, então é isso. Imaginei que isso fosse acontecer. Eu só disse algumas coisas, tá? Nada demais isso só. Escuta aqui, moleque. Eu não sou seu pai pra ter que te educar nessa altura do campeonato. Você tá me ouvindo? Uhum. ouvi. Mas olha só, falar que o cara é gordo quando ele é gordo, é dizer o que eu tô vendo, sabe? Não é nada demais. Que ele é um. uma bicha. Ok. Um homossexual afetadinho. Sabe? Quer é é dizer o que, é que eu tô vendo? Errado, cara. Errado, Miguel. Ninguém lá te conhece, entendeu? Ninguém lá quer saber da sua opinião. Entende? Pra você chegar lá bombardeando de crueldade em forma de verdade. E mal. Não imaginei que fosse. Dá nessa situação toda é mais uma gracinha sua ou mais uma fala sua fora de contexto eu juro eu te amarro no avião e te mando de volta para onde você tava. não Otto, isso não por favor vai você sabe que eu não quero eu não suporto mas viver sozinho assim naquele lugar ah, você não suporta você sabe por que, é que você vive sozinho hein? tem alguma noção porque eu tenho um palpite para te dar quando você não aprender a conviver com as diferenças da sociedade você escuta o que eu tô te falando eu vou te mandar para uma ilha deserta sem volta Tá me ouvindo, seu moleque mimado? A gente tem 10 minutos pra estar na emissora. Quebra essa, vai. Te... Não, quebra essa não. Ouviu? 10 minutos, porque agora você vai trabalhar. Você vai trabalhar muito nessa emissora. E eu não tô brincando. Que vacilo, meu. Mas, hein, Jardel, não esquece que hoje eu tenho uma audiência, junto com o e a advogada, tá bem? Eu chego mais tarde em casa. Tá bom. Você tem certeza que não quer acabar com você? Jardel, olha, querer eu queria, sabe? Mas eu acho melhor não, sabe por quê? Pode pegar mal aos olhos do juiz ou da advogada, eles verem que eu já repiso a minha vida. Melhor evitar. Ah, tudo bem, né? eu não concordo muito com você. Eu acho que se apaixonar por outra pessoa, querer ter uma vida com outra pessoa, isso não é nada de negativo, né? não, não Eu até concordo com você, mas eu prefiro evitar, sabe? Melhor. Tá bom, tudo bem. Eu te compreendo. É, deixa eu te perguntar um negócio. É, uhum. Ontem, quando eu tava no banho, Alguém tocou aqui, e aí você veio atender, demorou pra voltar e voltou estranho. Demorou? É. Eu não, não percebi. É, demorou. Quem era? Então o Jardel era, era um, um morador querendo saber a informação, pedir informação. Você sabe que eu não conheço todos os moradores aqui do andar, né? Mas aí foi isso. Aí por isso que demorou, eu dei mais informações pra ele e foi isso. Tá bom, mas eu te perguntei ontem, você foi estranho também, e agora você tá fugindo de novo do assunto. Não, tô fugindo? Falei quem era. Mas vamos, então. Tá bom, só acho que... Sei lá, um... Quando a gente se beijou, até o sexo foi estranho também. Ih, aí... já deu o que eu estou querendo dizer com isso. Até que o sexo foi diferente, que o beijo foi diferente. Já falei, era um morador, não foi nada. Por isso que eu demorei. É simples. Agora, vamos, por favor. Tá bom. Vai sair? Olha só, dona Aurora. Não é porque eu tive compaixão da sua situação e deixei você dormir aqui que eu te dei satisfação da minha vida, tá? Se fosse você, me preocupava mais em achar um lugar pra ficar do que ficar me vigiando, viu? Você deve buscar claro, não tá? Tanto assim, faz alguma diferença pra senhora? Claro que sim, eu vou com você. Ah, mas não vai mesmo. Vou sim, eu sou mãe, eu tenho direito. <risos> Tô te esperando na garagem não demora, ó. Meu celular ficou em cima. Posso ter jogado pedra na cruz? Meu Deus, a gente tem que pensar em alguma coisa, amigo. Tá chegando! Pois é, Marcos, mas olha só. Sei lá, queria uma coisa que fosse só nós quatro, sabe? Sim, acho que com o Rafa fora, não sei se a gente tem clima pra comemorar. Mas também entendo, não queria deixar... A data passar em branco. Não, jamais, a gente tem que comemorar sim. Você pensa em alguma coisa? Pensei, pensei, okay. claro. Hum. Pensei assim, num. Hum. num clube de orgia, numa casa de stripper, uma sauna gay. Mas se eu for, eu fico, não volto, né, bicho? O Bruno <risos> chega lá e senta a mão na minha cara, lá mesmo e mata. Aí, partindo deste princípio, eu achei melhor a gente fazer o quê? Barzinho, jantarzinho, é. uma coisa de casais, amigos, só isso. Ah, vamos pensar com calma, que ainda falta uns dois meses até mais um pouco, né? É. Bom, enquanto isso a gente vai pensando nas possibilidades, nas ideias, tem que saber se o Nando vai querer comemorar mesmo, né? Porque ó, tem Ives, tem Mirtes, ainda tem o problema do Jardel, Ih, Então, pelo que eu tenho conversado com o Nando, é, Jardel tá bem, Jardel tá uh. melhor. Já foi ao médico, tem se medicado. Parece que não, ah. não tá ouvindo mais as as, as, as as tais vozes, entendeu? É tudo um processo. Sim. Ai, amiga, eu acho isso tão importante. Eu também, né? Você evoluindo. É. Mas, mas me conta aqui, e o. O ex dele, o ex dele, o ex dele? Como é que tá esse babado? O DJ? É. Então. Parece que procurou, hum. foi lá de novo e tal, mas diz Nando que não cedeu a nenhuma investida. Sim, sim. Fica entre nós. Nando tem que ficar certo, quieto com o Jardel. Jardel é um cara legal, um cara educado, é um cara presente, é um cara bonito, é um cara é, gostoso. Oh. Eu acho, gente. Eu acho. Amigo? Ah, é minha opinião, não estou desejando, eu só acho ele é um cara bonito, é um cara pintoso, gostoso. Enfim. <risos> só, só isso. E pra mim seria uma burrice. Nando deixar Jardel para poder seguir atrás de DJ. Mas, esse se tratando de Nando, né, amor? Burrice encalacrou ali, né? A gente não sabe quem é quem. Se chegar os dois, Burrice e Nando, a gente aponta. Na Batalha Naval, cai os dois. Então, fico quieto. <risos> Ai, amigo, eu tô achando que Nando tá precisando de paz, sabia? Isso sim. De paz. Aqui, deixa eu te falar. Ai, eu tô morrendo de fome. Liga pra Leila, tá, pra vou a gente ligar. Visão, eu Vou ligar. Vou casa ligar. Não, aqui, deixa eu hum. falar. Enquanto eu ligo pra Leila, pesquisa aí para mim, ó. O que, que você quer? Casa de massagem Madame Tofu. É sério isso? Pesquisa aí. É sério. Pesquisa? Pesquisa, é sério. É uma casa de massagem erótica. Erótica não, é tântrica aqui no Rio de Janeiro. Pesquisa aí que a gente vai ligar pra lá e vai ver se, se tem como fazer festa. Se tiver como, marca a festa de Nando lá. Por quê? Bruno vai chegar querendo me matar, já recebe a massagem aqui, ó... Com um, um, um, um, uma coisa de baixo pra cima, assim, do testículo, vai ficar caminho <risos> sereno. Vai, é sério, pesquisa aí, Madame séria. Tofu. Madame Tofu, pesquisa, tô ligando pra lei, a TOFU é ela, não é a gente, ah, a a gente, gente vai tá ficar. Procurando. Liga mas, pra ela que eu vou Tô pesquisar. ligando, para. Casa da madame Guê? É? Madame Tofu. Ma madame... Madame Tofu? Para pesquisa, Leila, madame. fala comigo. Leila, cadê você? Desgraça. Cara. Não ah, nunca mais. <risos> é, eu já tô mesmo de saída. Oi, amor, tudo bem? O que, que você tá fazendo aqui na minha casa, Júnior? Ah, Jardel, ele veio ver como é que você tá. Ele, eu tava falando sobre o teu tratamento e que você tá evoluindo muito, né? A gente tava comentando isso. Sim. E que a gente tá feliz. Só isso. Só isso? Eu acho isso muito estranho, né? Nem quando a gente era casado ele se preocupava comigo e agora vem aqui na minha casa? Calma, Jardel. Não, não. Tá tudo bem. Eu já tô mesmo indo embora, eu já vi que você já tá bem, né Jardel? Enfim, boa noite pra vocês, e se precisar de alguma coisa, contem comigo, por favor. Que limão, hein? Mas era sobre... era sobre você que a gente tava conversando. Bom, deixa eu ir ligar pra Maria, ela já ligou três vezes, e eu não atendi ainda. É, se alguém me ver, entendeu? Eu tô desesperada. Desesperado por quê? Desesperado vai ficar se seu marido acordar e não te ver na cama ao lado dele. Se prepara, o eu já vi lá. O é portão porque... tá fechado. O quê? Você que acorda naquele cemitério? Ih, vou ter que fazer pezinho pra você subir. Se vira, eu vou ter que pular. Ai, ah, Coreia é muita <risos> humilhação. Humilhação demais. Humilhação e a Martinha ter furado pra gente. hein? Cadê ela? Fica com medo de vinho, eu sabia! Eu não vou pular! Olha a altura desse daqui, eu não vou pular! Prontinho gente, cheguei, vambora! Amigo, a gente tava te esperando, vamos! Vamos. Vamos. Epa! Cadê o Davi? Ai, amigo, o Davi tá trabalhando, né? Ele disse que quando sair do trabalho ele encontra a gente, mas eu duvido muito. Ele tá saindo cada vez mais tarde, então já sabe. Vou botar daqui pra olhar na lente da verdade, hein? cara a cara, hein? Você vai ler. eu boto aí, eu, eu boto sim. <risos> Ó, olha só, gente. Então eu tô indo lá pegar o Nando, tá? E encontro vocês lá. Tá ok, tá? Tá, Ó, okay. gente, não deixa gente de confiar de nada, tá? Vai tá. dar tudo certo e não é a surpresa, combinado? É <risos> como se não tivesse que ir pra poder descobrir alguma coisa. <risos> é isso, é isso. Você gosta dele. Assim, Mas aqui, vai indo, que eu, eu vou falar com o Bruno e a gente, quando você chegar com ele lá, a gente vai estar lá te esperando. Tá? Tá, bom, tá bom? Tá, tá. Gente, vai, tchau, vai. Vamos indo, mais indo. E falando, de Bruno, cadê Bruno? Casa da Carol, foi resolver um problema com a irmã e quando terminar, encontra a gente lá no local da festa. Podemos, querida? Podemos, querida. Saltitantes e pulando. Para com isso, Marcos. Sim, você se doeu muito mal, sabia? Essa cara, sabia? Já sabe que vai ser maltratado na cama hoje. Você sabia? RAPIDISIMO DE MEDO ah, Foi mal, moleque, eu nem chamo de vir aí, pô Cara, já que tá todo mundo aqui, vamos, vamos apresentar, logo. Bom, esse aqui é o mascarado, que, que na verdade o nome se chama Johnny Ele se chama Davi Davi, esse aqui é o, é o nosso chefe Patrão Gente, eu vou conhecer o mascarado <risos> Olha ah.